E aí, Clã de novo, hoje a gente está vindo com Monster Boy in the Cursed Kingdom Jogo de plataforma para Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e computador A gente foi presenteado aí pelo destino inexorável Deu mais um joguinho para a gente fazer gameplays e vamos lá, vamos jogar! Pelo que eu pude ver até então, ele tem uma intro incrível mas isso é antes da tela de apresentação, a gente conseguiu capturar. A hora que captura, ele escapa. <risos> tá aí um menininho sofrendo para pescar. Esse já é o gráfico do jogo, não é uma animação. É muito bem desenhado, bem fluido. Vocês vão ver. É um doido aí com uma varinha Aquilo era o tio Nabu Voando num barril? Tem alguma coisa errada acontecendo aqui Melhor eu pegar minhas coisas e ir atrás dele Vamos lá Os comandos são simples Bem boas vindas ao Monster World Beleza Quebramos a casa toda pra pegar uma espada Olha só a movimentação dele é... É bem boa Vamos indo, jogo salvo Opa Epa, pra trás, dragão Foi mal, Jim, sou eu, seu irmão Zac, como é que você se transformou nisso? Você não vai acreditar, o tio Nabu tem uma varinha mágica Que transformou todo mundo no vilarejo Ufa, então não tô louco Acabei de ver ele voando num barril Sim, era ele mesmo Ele tá voltando num barril de néctar real Que deve ter roubado do rei Isso não é nada bom, precisamos fazer alguma coisa Você viu pra onde ele foi? Ele foi em direção ao farol, a gente se encontra lá, beleza Beleza, vamos pro farol Essa é a missão marco atualizado hum. A música É bonitinha você pode cair na água, não tem problema enquanto quantos inimigos são caranguejos? Estão pegando moedinhas? Também tem esse pulo. O do inimigo não dá tanto dano... Ixi, caiu. O inimigo não dá tanto dano, só meio coração. Tô passando um ventinho. Alguns inimigos morrem com mais de uma pancada. Caranguejo diferente. Tá bem. Salvou. Parece uma lojinha. <risos> Armazeronte. Olha, yeah. compramos botas. Equipamento novo. Aperte para abrir equipamento. Oh, com certeza agora. A gente consegue andar dentro d'água Tem umas bolhas Enquanto nada é traumático Vai tentar fazer aí a primeira parte, até o primeiro chefe Vai como isso se desenvolve. Uh, um escudo Escudo é tão liso e polido que pode refletir bolas de fogo e volta dos inimigos, beleza Isso aqui é o save, né? Tem um bichinho aqui. Vamos ver o que ele tem, finalmente um pouco de ar fresco, valeu moço de cabelo azul você está bem? Sinto muito, parece que meu tio também transformou você em um monstro. Que? Eu sou um pepelogo, não um monstro. Eu tinha aquele doido voador, quando eu perguntei a ele sobre uma moça de cabelo verde que estou procurando, ele me chutou para dentro do barril e começou a rir. Preciso encontrá-lo até mais. Hum. Cuidado, a gente quase virou cinzas. Ué, só não estava aí, aí antes. Diz para mim que você tem um escudo para repelir fogo. Sim, a gente tem. Aí você já tem o escudo refletor. Ah. Desliberamos o pepelugo. Tá hum. aí o nosso tio. Uma área de inimigos O PT logo está alucinado ali em cima Bom trabalho, que seu tio está causando muitos problemas Isso é um presente para você, acho que pode ser útil Mas o que é isso? Valeu, mas o que é isso? É <risos> uma trufa mágica do fogo, claro Encontrei no barril onde estava preso Você precisa comer isso Comer, mas essa trufa dele. <risos> parece que eu tá meio transpirando. Confia em mim, elas querem ser comidas, é por isso que são tão saborosas quanto parece. <risos> Beleza, podemos lançar bolinhas de fogo. Até mais no mosto cabelo azul. Dê pra tirar. Ó! Beleza! Agora deve cair algum item para a gente recarregar, né? Tecnicamente a gente pode descer aqui com as botinas pesadas. Vamos experimentar, ver o que acontece. Isso. Partitura perdida. Pertence a é um músico chamado Wally. O que a gente podia fazer? Tirar as bostas de chumbo agora que a gente já está aqui numa caverna. Não dá para ir por aqui. Né? Olha como ele se movimenta bem, ó. Oh, tomamos. Dá para voltar aqui depois? Aqui tem mais uma área submersa? Ok, aparentemente está faltando algum item para gente conseguir subir. Eu acho. Perdemos muitas moedas, eu não sei se é muito caro. Coisa que a gente tem que comprar mais pra frente. Mais uma lojinha. A Dona Coruja, tenda mágica. Ah, a gente compra... Os recursos. Agora eu vou explorar, ah, Que legal! queimar as plantinhas muito bem desenhado hein oh, que legal a gente vai na ilha lá no fundo é só isso e se nessa água que eu troquei agora nas botas de chuva. Não mudou nada. Muito bom. Os bichos dão respaldo. Muito bom. Precisa comprar, eles dropam. Tá, não pode bobear, são poucos corações. Se a gente chegar aqui e fazer assim, ó. Eee! Derrubamos ele. Eu tive um delay, bravo, agora. Vamos explorar aqui Falhamos miseravelmente E agora, não tem ar Não tem como respirar perde um coraçãozinho um coraçãozinho e meio porco Legal, uh. mais um coração e um ativo, nada mal. alternando entre os itens acho interessante Toma. e o mapa como é que tá é, a gente poderia ter explorado mais, hein? Ali é o alvo, vamos voltar. Tá. A gente chega até aqui. Vamos ver isso aqui. É uma enfermeira, parece. Vende poções. A gente não vai comprar. O nosso tio doido. Atrás dele. Espere por mim! O Tio Nabu tá lá dentro, cuidado, ele está invocando monstros pelo caminho Olha que ele tinha enlouquecido A cachaça Lá está ele O que vocês querem, pirar? Se estão atrás da minha varinha, pode esquecer <risos> Acho que está na hora de entregar isso aí tio, você já causou muitos problemas hoje Aliás, onde foi que achou isso? Era sua conta, vamos se arrebentar de ter me seguido mais antes? Já tá vazio. Preciso de mais néctar real. Fiquem fora do meu caminho se não quiserem ver o meu poder verdadeiro. Sobrou polvinho. Caramba, essa varinha não é brincadeira. Chefe. O gigante! Batendo os tentáculos primeiro. Dropou um coraçãozinho, né? Acho. Oh. Os tentáculos vão acabando. Oh, tomando. Aí oh, O. Oh, oh. <risos> moeda. Bicho, tio não teve dois da gente, não, hein. <risos> a gente virou um porquinho. Se eu não me engano, a gente vira vários bichinhos neste jogo. Desacerto, hein? Como foi que eu vim parar no esgoço, Sniff Sniff? <risos> ah, só um porco. Ficou um olho só. Agora estou muito gordo para usar minha armadura e meus equipamentos. O cheiro aqui embaixo é tão maravilhoso. Ao menos posso farejar uma saída daqui com esse focinho poderoso. Ah, agora a gente tem o poder de farejar. A gente revela elementos na tela cheirando oh, Legal, só que A gente já está jogando aqui faz bastante tempo Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por aqui hoje Se vocês gostaram, deixa o like Se inscreva no canal, dêem nos nossos vídeos A gente joga jogos de Metroidvania E recomendações e... <risos> Por que mudando de olho Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta da lenda Não sei se eu já falei isso, sempre me perco e fica assim até o próximo vídeo ó viva a amizade